Se você quer saber como multiplicar aquela calça jeans que você tem aí no teu armário, fica até o final desse vídeo para você ver como é possível esse milagre. Olá, eu sou a Marcela Damaso, e eu ensino mulheres a estarem sempre bem vestidas em qualquer ocasião, independentemente do seu peso, da sua idade ou quanto você tem de dinheiro para gastar. Se você ainda não se inscreveu neste canal, inscreva-se já, ativa o sininho e deixa o teu like, para que mais mulheres vejam esse vídeo e aprendam a estar sempre bem vestidas. E se você ainda não me segue nas redes sociais, é o arroba Marcela Damaso. Bom, quando a gente pensa em guarda-roupa inteligente, a gente imagina, né? tende a imaginar cor por modelo, por estação do ano, aquele closet bem claro, arejado... E assim, né? Com peças mais caras e que todas as peças se combinam. É assim a, a idealização dos melhores mundos. E aí você imagina também, né? Um guarda-roupa que tem várias cores, tem né? as peças caras, peças-chave que toda mulher tem que ter. Mas o que acontece, na verdade, é que na maioria das vezes, um closet desse não atende ao dia-a-dia da mulher. E não tô falando de todas as mulheres. Porque quando a gente imagina, né, um closet desse de alguma, em alguma celebridade, alguma influenciadora, alguma atriz, a gente entende que foi feito, pelo menos eu gosto de, de imaginar, de pensar isso, que foi feito para uma mulher, né, esse guarda-roupa atende o estilo de vida dessa mulher. Uma mulher que é advogada, ela vai precisar... Tanto assim, de tantas cores. né? A gente sabe que existe um dress code. Gente, eu não estou falando que a advogada não possa usar cor, não possa usar pink. Não é isso. Mas existem algumas peças que não casam, né? não comportam bem em um ambiente corporativo mais formal. Então, talvez esse guarda-roupa não seja para essa mulher. Ou mesmo para a mulher que é publicitária ou que é... Ortodentista, existe aí uma porrada de profissões que, de repente, se guarda roupa não casa. Nem só pelo lifestyle ou pelo estilo pessoal. Às vezes, ó, é pela condição financeira. Né? E eu sei que tem muitas mulheres que estouram, tem duas mulheres, né? Dois tipos, assim, de mulheres que é, que é mais recorrente a gente ver. Aquela que estoura o cartão porque ela compra roupas muito caras e aquela que estoura o cartão porque ela vive em loja de promoção. Né? Também acontece isso. A moda tem esse poder tá? de inspirar a gente, de transformar, de, de fazer a gente sonhar. Mas nem por isso a gente precise alinhar os nossos sonhos com né? aquele editorial na revista, com o Instagram daquela blogueira legal. A gente pode usar a moda a nosso favor e fazer com que ela se encaixe no nosso estilo de vida e não o contrário. E eu tô falando tudo isso, né, pra falar de como a gente vai multiplicar a tua calça jeans, por quê? Eu fiz uma enquete no meu Instagram e a quantidade de mulheres que falou que a calça jeans era um item super versátil no dia, no dia a dia delas foi muito grande. Existem aquelas que acham, né, que é alfaiataria e, e existem aquelas que acham que é a calça jeans, então, eu resolvi pegar tudo isso e eu fiz algumas outras enquetes também para entender o porquê, porque as mulheres se comportavam de tal maneira, então eu coloquei um, um look com tênis, um look com salto e aí eu né, fechei finalizei com o pensamento de que, tudo bem, você se baseia nas suas escolhas porque você acha uma peça de roupa bonita ou porque ela realmente faz parte do seu dia a dia. E né? pra minha não surpresa, nesse caso, foi que elas realmente se baseiam em escolhas ah, eu acho legal, eu acho bonito, né? não aquilo que eu uso sempre então a primeira vez, né a primeiro, o primeiro stories era da calça jeans então realmente é uma peça versátil ah, mas um look bonito, eu vou preferir um look com salto ou um, um vestido assim, ou uma cor assada e nunca é aquilo que você usa, né? as ferramentas que você tem no teu dia a dia é muito legal você ver look do dia das blogueiras e se inspirar. Mas tenta trazer isso para tua vida, que eu tenho certeza que você vai se dar bem melhor. Por isso eu trouxe esse vídeo da calça jeans. Porque é uma peça versátil para a maioria das mulheres. E se você não usa tanto a calça jeans, você pode fazer essa substituição do que eu falar aqui por uma calça mais sequinha, por uma calça de sarja, por uma alfaiataria, por uma pantacur. Pela calça que você achar julgar melhor ser mais versátil no seu dia a dia. O que eu não quero é que você jogue tudo fora e fale não. Agora eu vou ter só calça jeans, porque realmente faz parte da minha, do meu estilo de vida. Não é nada disso, não precisa jogar nada. Você vai usar tudo que você tem no seu armário a teu favor. E eu só escolhi a calça jeans, porque é uma peça que eu julgo ser mais versátil. Outro detalhe, tá? Um porém importantíssimo. Tudo que eu falar aqui, você tem que se comprometer comigo que você vai aplicar. Porque senão você vai continuar usando o seu jeans sem graça. Aquele uniforme chato que é só camiseta, calça jeans, né? É uma brusinha qualquer, uma calça jeans qualquer e um tênis. E nem é aquele tênis legal, não é aquela sapatilha legal, não é um salto, um escarpão legal. Então tudo que eu falar aqui eu gostaria que vocês realmente colocassem em prática. Vamos lá então? Uma das formas que eu acho mais é, fácil, tá? De você...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 Amo esse duo, que é a camiseta branca e um salto. Eu prefiro mais um tênis por questões de conforto. Mas nada mais legal do que uma camisa branca e um saltinho. E aí eu vou um pouco longe, tá? Você vai ter que abrir um pouco a tua mente. Imagina quantas calças jeans você tem aí no teu armário. E aí você vai fazer o seguinte... Você vai usar todas essas calças jeans. Pode ser a skinny, a oversized, a mom jeans, a boyfriend, a... aquela que é a destroyed, que é super rasgadona. Você vai começar a entender que a calça jeans, se você alterar aí, modelo de calça jeans, a cor da lavagem da calça jeans, tudo isso vai fazer com que o seu estilo mude completamente. Eu não tô falando assim, você vai mudar o teu estilo pessoal, então você... Não, você vai simplesmente multiplicar, tá? Essa... O seu estilo, olha que interessante, você vai multiplicar o teu estilo através dessas peças. Então, quando você for imaginar, né? E eu falei isso num vídeo meu, que eu usava uma camisa. Eu amo muito aquela camisa, ela é bem fininha, ela tem assim... Tudo que eu gosto numa camisa. E eu sempre usava da mesma forma, né? Com a manga bem dobrada, ela largona, ela aberta, com uma lingerie aparente. E eu falei, poxa vida, eu sempre uso dessa mesma forma, já cansei. E se eu usá-la assim, de uma forma super mega tradicional? Então eu fechei todo o, o, o botão, né? Até em cima. Fechei aqui na, nos punhos também. Prendi o cabelo de outra forma. Ficou completamente diferente da forma que eu estava habituada a usar. Isso é multiplicar look. Não é você pegar é, cinco calça jeans e usar é igual uma peça, três looks. Tá, você multiplica, mas você não explora tanto isso. Então, quando você for pensar em camisa, camisa branca, eu, eu dei esse exemplo da camisa branca, mas pode ser amarela, pode ser azul, pode ser colorida, pode ser bege, pode ser de seda, pode ser de tricoline, de linho, enfim. Cada, cada tipo de tecido... Cada modelagem, se ela é mais ampla, mais sequinha. Muda completamente a forma como você está habituada a sair. Muda a tua imagem. Invista nisso. Calça jeans e camisa. Se você está aí em dúvida, não tem, gostou do que eu estou mostrando aqui, investe numa camisa bem ampla, numa camisa masculina. Existem aí inúmeras formas de você... Ficar mais feminina usando uma camisa masculina, se esse for o teu problema. Dá nozinho na camisa, coloca um escarpão, dobra a barra da calça, jeans, deixa ela um pouquinho mais curta, ou se você usa sempre dobrada, deixa ela cobrindo o tornozelo. usa um sapato mais, mais chique, um sapato mais é, que tem uma cor mais vibrante. Não precisa ficar presa num escarpão preto, um escarpão vermelho. Pode usar um amarelo. Por que não explorar toda essa. essa. infinidade de sapatos e saltos? Pode ser um salto-bloco, pode ser uma Anabela, pode ser uma bota. Tudo isso, gente, que eu tô falando multiplica. Muda a forma como você usa a sua calça jeans. E você pode pegar apenas uma calça jeans e fazer isso, usar a camisa, usar o tricô e usar as outras coisas que eu vou falar, as outras peças né, que eu vou falar agora. Camiseta e tênis, caramba! Poxa, Marcela, mas eu quero sair dessa, desse círculo vicioso que eu só uso camiseta e tênis e você vem me falar de camiseta e tênis, mas de que forma você usa isso? De que forma você usa a tua camiseta? Qual é a camiseta que você usa? Porque tem muita camiseta legal, tem estampas legais, e mesmo se for só aquela camiseta branca, você consegue sim sair dessa, dessa ideia, de, daquele uniforme de usar camiseta e, e calça jeans, e achar que, ah, tá, tudo bem, pelo menos eu não estou mal arrumada. Vamos explorar um pouco esse universo da camiseta? Você consegue fazer essa tee? Né? que você é, tem gente tem vários assim mas tem muito mesmo muitos tutoriais de como você né, embute a manga e ela vira a musculi dá para usar assim dá para usar as camisetas fãs que são aquelas camisetas que tem alguma informação é, engraçadinha tem alguma estampa é, mais cool que sai completamente daquela camiseta básica tem as camisetas que são listradas, eu amo listrado, fica muito legal. As camisetas que são oversized, aquelas camisetas bem largonas, também dá para usar. Gente, usar uma camisa é assim, usar sem, sem mexer, tá? Ela é bem grandona mesmo, coloca um saltinho, um saltinho fininho. Não precisa ser alto, pode ser um salto pequeno, pronto, muda o look, muda a imagem mas se você, né, como eu falei, tênis dá para usar também. Poxa vida, tem tanto tênis legal. Tem tanta coisa que dá para explorar. Dá para usar boné. Dá para você usar um, um, uma jaqueta de couro também fica legal. Um tênis que seja mais escuro. Uma camiseta que tenha uma modelagem mais diferenciada. Pode ser também uma camiseta que não seja de malha. Pode ser que tenha um outro tecido aí. E que vai deixar você com um ar mais sofisticado. Então, você sai um pouco daquela camiseta básica, branca ou preta, cinza, não sei qual cor que você usa. E você começa a trazer mais informação de moda. E aí, eu gostaria que vocês reparassem nos detalhes. No óculos escuro, na terceira peça, na bolsa, no tipo de tênis, na cor desse tênis, dessa bolsa, do óculos, da terceira peça... A forma como você usa né, esses truques de styling, se você coloca a, a camiseta é, por dentro da calça ou só a parte de, da frente, se você vira né, a, a manga também, isso faz muita diferença, mas muita mesmo. Então, é, presta atenção nos detalhes. Dá para você ficar super mega estilosa assim, usando camiseta, calça jeans, Tênis. E como eu acabei de falar da terceira peça, vamos falar de blazer. Tanta coisa que me vem à mente nessa hora só de falar, sabe? O blazer é uma peça assim tão, uh, ela é tão versátil quanto a calça jeans, porque ela, o blazer tem o poder de transformar assim ó, o look na hora, no ato. Não precisa ser um blazer super mega caro, de uma, uma alfaiataria impecável, eu tenho um blazer que eu paguei baratinho, é, que é, é um blazer de, de tendência, não é uma coisa assim que eu sei que eu não vou usar né, durante 10 anos, então eu preferi não, não gastar, né, não investir tanto nesse blazer e que ele faz assim um um sucesso gigantesco. Eu não paguei, eu nem lembro quanto eu paguei nesse blazer, mas sei lá, foi menos de 50 reais, sabe? Então, investir numa, numa, numa terceira peça assim pode te ajudar bastante. E aí, ó, dá para você usar a camiseta que eu acabei de falar, dá para você usar a, a camisa branca, dá para você usar com tênis, dá para você usar com sandália, dá para usar com botinha. Dá para usar com scarpan então assim, é uma, dá para usar uma infinidade, dá para fazer uma infinidade de looks, essa que é a verdade. Mas também você pode investir, quando eu falo terceira peça, muita gente remete, né, a blazer e max tricô. Mas terceira peça é tudo aquilo, né, que é a terceira peça, que vai por cima, então pode ser um casaco bem legal, pode ser um cardigan, um maxi cardigan. Nossa, eu tenho, assim, alguns que eu gosto muito porque faz uma baita diferença. Pode estar de calça jeans, camiseta branca, coloca um cardigan por cima, já muda tudo, maxi, sabe aquele bem grandão. que fica legal também, com maxi colete também fica legal. É, putz, se for de alfaiataria então, aqueles bem né, estruturados, fica lindo, muda completamente a cara do, do, do look. Dá pra usar um cardigan assim, aquele normalzinho por cima também, ajuda de tricô. Um blazer de, vamos sair da alfaiataria, né? Assim tão conservadora, dá pra usar um blazer de, de moletom, né? Então, é, terceira peça é vida. Não só com calça jeans, mas com outras coisas também. Eu tô trazendo ah, essa calça jeans pra vocês verem que dá pra mudar. E aí, quando você coloca uma terceira peça, vamos falar de novo do tipo da calça jeans que você vai usar... Skinny, ah, essas mais soltinhas. Pode ser uma pantacur, Pode ser a pantalona. Pode ser uma flare. Dá para usar com tênis, com bota. Gente, tudo assim. É, fica repetitivo. Por isso que vocês... Eu falo muito nisso. Porque vocês não fazem. É muito mais fácil a gente... E eu falo, gente, por experiência própria. Porque eu já fui assim. A gente recorre a esse uniforme de camiseta, ou no meu caso era camisa, tricô, calça jeans e sapatilha, porque a gente usou uma vez e ficou legal, então a gente tem medo, sabe, tem um pouquinho de medo de sair dessa zona de conforto e ficar ali só usando essas coisas. Mas quando você começa, que você põe assim, sabe, nariz pra fora, e você vê que tem vida além disso, você começa a trazer essas informações de moda pra você. Você começa a usar isso a teu favor. Então você consegue incluir um blazer, consegue incluir um max tricô, uma camisa como terceira peça. De repente você tá aí e dá pra usar isso no verão também, que fica muito legal. Põe uma calça jeans, uma camiseta, põe um camisão por cima. Essas camisas bem largas. Dobra a manga para você ver como fica outra coisa. E aí você vem e me fala, ah, eu vou gastar muito dinheiro, eu não posso, eu não tenho pra fazer. A gente tá falando aqui de camiseta, calça jeans blazer eu acabei de falar que eu comprei um blazer por menos de 50 reais Então, não pode ser uma desculpa para você deixar né, de usar esse uniforme sem graça, da calça jeans e a blusinha, para você incrementar com tudo que eu disse. Dito tudo isso, Ah, Marcela, mas eu tenho um estilo mais básico. Caramba, eu também. Né? Eu tenho um estilo super eh, minimalista, eu gosto de, de peças com linhas retas, gosto mais, de, eu prefiro alfaiataria do que malha, blusas muito justas. Não gosto de tantas cores. Isso não afeta, tá? Você pode, você consegue trazer esse básico com muito estilo usando a calça jeans. E aí você pode usar com a camiseta. É, dá pra usar com um oxford, por exemplo. Ou uma mule. Uma calça jeans sem tantas, sem tantas informações, não precisa ser toda rasgada, toda detonada, não precisa ser essa calça jeans da moda. Basta ser um jeans super tradicional, uma camiseta, invista nos acessórios, invista em materiais de qualidade, também ajuda muito. É o que eu falei no comecinho do vídeo. Já que pra você faz muito mais sentido usar uma calça jeans do que uma pantalona, invista numa boa calça jeans. O dia que eu entendi isso, porque eu não sei se vocês sabem, mas eu tinha, tinha muitos problemas em comprar calça jeans, há, quando, há muito tempo atrás, na, na minha época de faculdade, porque eu tenho a cintura muito fina e o quadril muito largo. Então, assim, eu era inconcebível para mim fazer pence na calça. Então, eu não fazia de jeito nenhum. Porque eu nunca achei uma costureira que fizesse né? Que o ajuste que tinha que fazer. Tinha que tirar tudo e tal, porque eu acho que pence não fica legal. E ela altera a estrutura da peça. Então, eu sofria pra caramba. O dia que eu encontrei em uma loja de fast fashion, eu só comprava lá. E a calça jeans custava, eu lembro bem. Era R$ 59,90, depois ela passou a R$ 69,90, R$ 79,90. E assim, todo ano eu tinha que comprar a bendita da calça. Porque ela ia ficando feia e eu comprava sempre a mesma, né? Porque eu gostava muito daquele tipo de calça. Pra mim, é uma peça-chave é um coringa. Assim, e, e eu acho muito chique, muito estiloso. Então, eu comprava sempre a skinny é, de lavagem super escura, cintura média, porque na época ainda não tinha esse lance da cintura mais alta. E era isso. Simples, sem nada. O máximo, tinha um zíper na lateral né, da, da barra, que eu achava um charme aquilo, usava aquilo. Quando eu entendi que eu poderia, numa outra, numa outra, sei lá, vou falar o nome, gente, não tô sendo paga, mas numa Leves, comprar uma calça que dura pra caramba, porque cargas d'água eu vou ficar pagando 80 reais numa calça que eu tenho que comprar todo ano? Entende a diferença? Eu tenho uma calça da Leves, que ela já tem uns 4 anos, e ela tá assim, impecável. Tá a mesma calça. E foi uma baita de uma economia, porque eu uso muito essa calça. E olha que ela nem é, tá? Daquele estilo, daquele estilo que eu usava sempre. Você começa a abrir a tua mente, sabe? Pra, pra qualidade, pra lavagem para qualidade do tecido, da modelagem, é uma calça que me veste muito bem. Ela fica legal na minha cintura. Ela é super alta. É skinny. Puta merda, sabe? É... Tem tudo que eu gosto. Então, tudo que tudo que eu paguei ali já pô, zerou. E eu não preciso ficar lá e voltando todo ano, né? Desculpa, né? Lojas. Marcas, mas é o que acontece. As roupas de qualidade, você não precisa ficar trocando toda hora porque ela fica feia, porque ela começa a desbotar. Até o desbotar da Levis é bonito. A minha ainda não começou a desbotar, né? Ela tá impecável, parece que eu comprei ontem. Então, invista numa boa calça jeans. E assim, é uma modelagem básica? É. Se você é do time dos básicos, caramba, investe. Compre uma camiseta legal, uma camiseta que a malha não vai deformar. Comprei uma camiseta há muito tempo atrás. Tinha acabado de me formar e era aquele bom da Zara, sabe? Nossa, Zara, Zara, Zara, Zara, parecia que só a Zara tinha roupa legal. Fui lá e comprei numa promoção, uma blusinha maravilhosa. Nem era moda na época, uma muscote e ela, eu adorava, eu comprava umas camisetas na, na Galeria Urufino na época, porque era toda é, larga e deixava o ombro à mostra. E aí eu aprendia a fazer na faculdade, então eu fazia pra mim. E dada a hora eu olhei e falei, caramba, 20 reais eu vou levar. Primeira lavada, a costura que estava aqui veio parar aqui na frente. Não tinha o que fazer. foram os 20 reais mais mal gastos da minha vida. Eu adorava aquela blusa, mas não dava para usar você via de longe a falta de qualidade, então investe numa boa camiseta, investe num bom jeans, num bom sapato, vai ser básica, faz com intenção, sabe? O dia que eu entendi isso, acabou, faz com intenção, é aquela modelagem que vai te deixar mais bonita, que vai deixar o teu corpo mais bonito, que vai esconder o que você quer esconder, que vai mostrar o que você quer mostrar, é aquilo que vai libertar, sabe, a tua mente de ficar usando só, de ficar comprando muitas peças porque você tem que combinar com isso, com aquilo. De repente, não. Se você tá aí, ó, super bem vestida na tua calça jeans maravilhosa, na tua camiseta perfeita, no teu blazer que você, sabe, nem precisou gastar rios de dinheiro, mas ele tem qualidade, é isso que importa. Qualidade de peça... Não tem nada a ver com preço alto, com marca cara, com marca famosa. É questão de tecido, acabamento, caimento. Você colocou aquele blazer, ele ficou bonito, ficou, sabe, certinho no teu ombro. O comprimento ficou legal na, na, nas mangas. É isso. É isso que faz uma boa peça. Viu como dá para você... Pular, ultrapassar essa barreira do uniforme sem graça da calça jeans. Ai, mas eu só uso blusinha e calça jeans. Dá pra usar blusinha e calça jeans com muito estilo. Dá pra incluir tricô, terceira peça, maxi colete, salto, roupa colorida, detalhes. Dá pra você customizar o teu jeans. Eu nem falei de customização aqui, mas dá pra você customizar. E assim, gente, quando eu falo customizar, né? Customizar de uma forma legal, não aquela coisa de você colocar... De fazer aquelas pinturas feinhas, não, nossa, é, quando eu customizava as minhas jaquetas pro brechó, era a customização, sabe, é pintura legal, se você não manja muito, vai atrás de quem faça, tem umas meninas aí que fazem, de repente você muda completamente aí a tua jaqueta jeans ou a tua calça jeans, dá para fazer muita coisa, gente, com calça jeans, dá para multiplicar muito, as peças que você tem no teu guarda-roupa usando jeans, usando camiseta, usando tênis. Se você gostou muito, muito, muito desse vídeo, eu gostaria que você deixasse o teu like. Vou reforçar para você deixar o teu like aqui, para me ajudar a levar esse vídeo para mais mulheres. E se você gostaria de empoderar outras mulheres também, compartilhe esse vídeo com alguém que precise. Eu fico por aqui, mas a gente se vê nos próximos vídeos. Até lá!